Aqui é de 2006 a 2010, eu peguei o ano de 2010 com direção ideal, né? é esse modelo aqui. Agora, 2000, de repente, o Honda Civic e os outros Honda também, né? Não, muda um pouquinho. A da muda a posição de fixação. Não, mas a Honda é a mesma? Internamente, a marca da Forecast é a mesma. Mas e para eles? A H? Pra onde? Não, os outros carros. Lá? A Bord, não, aqui no Brasil. Não, acho só na original, ah, a onda só no funcional todos os modelos de ah, todos modelos. Só na Ford. Que as vezes você achar fora é tudo padrão. Tudo, todas. Já vem fazendo barulho. Já vem fazendo barulho. Por conta dessa questão interna. Isso a gente já tanto aqui. Vou mostrar lá. Tem uma lá que eu vou com esse exemplo que para mostrar para o cliente lá. Então, a gente, se atendo somente aqui a direção hidráulica, o detalhe faz um barulho. Depende, depende de que 100km? 100km? Ou mais? Não, não. É. Santa Cruz já tem um cara que vai, mas faz mas é o, o cara que... ele nem deve gostar de mim, porque na realidade montando o serviço eu mando o um cara montar e o cara não fazer direito, por causa que ele não um centraliza a caixa na hora de montar. Aí o carro não pega alinhamento. Eu falo, volta lá e fala pro cara de desmontar a caixa centralizar sim. e fica quanto distante? Desculando. Mas eu não sei, a quantidade é boa. Da, da entrada até no, na praça, na Monte Queira, que é a praça maior, lá, deve dar uns 4km. Tem que em toque de carro da entrada até na praça, onde dá um sinal, quando um o sinal liga, não vai para um lado, acabou de vir assim. imagina então, 4km de carro um atrás do outro. De Se você faz uma propaganda mínima possível lá, no Facebook a partir do Facebook, ou de uma outra, você, você vai ter que andar lá, Sim. lá, lá para 15 dias. aí. Assim, é. Entendeu? Porque, inclusive, uma coisa que a gente vai estar tratando no curso online, que vai ser, de fato, o último módulo, que vai, a gente vai falar sobre as marketing. Que, a, aqui, a gente deve montar aqui um agente de marketing. Ele é um especialista, né? eu tenho noção e eu tenho é, a questão do investimento dele né, sobre isso. Então, é que o marketing, desassociar o marketing do, do, do empreendedor, Montando sua oficina é, é muito difícil, é muito difícil assim. Você der muito mais tempo para você ser visto ou reconhecido naquela região onde você está. Agora, por mais que você acelera demais aquilo, o público, o número de pessoas que, que, que te acha ali é muito mais rápido muito mais rápido. Aquela história de que você montando um negócio e você só depois de um ano o caiu. Você sabe que é um papo do Sebrae, né? ele papo do Sebrae, é. Caiu, por quê? Porque você consegue, por mais que você né, diminuir isso, para menos da metade do tempo. Dois meses. Entendeu? Eu, eu acho que o Sebrae muito é, é Te cercar de tudo mudado para pagar os impostos. Todo isso, entendeu? Do que te ajudar. Justamente. disso Entendeu? Então é assim, bom, uma pessoa boa no Facebook, um bom trabalho é o suficiente. Lá. não precisar tá todo mundo ali, né? Todo mundo. Mesmo. Minha esposa, eu fico que eu, eu, eu fui bravo para ela, velho. Que ela, meu Deus do céu, se deixasse, ela não vai trabalhar no dia então. Ai, ai, ai. Eu penso, carinho.